Fala pessoal, sou o Sandro Soares, eu estou aqui no site da Binomo, pessoal, uma plataforma de operações em ativos digitais para maiores de 18 anos galera e desde já já vai deixando o seu grande like aí agora você que ainda não se inscreveu neste canal aproveita agora e faça tua inscrição ativa o sininho em todas as notificações e compartilhe esse conteúdo fantástico fenomenal com todos os teus amigos nas redes sociais a binomo é uma plataforma completíssima para você operar ativos digitais em todos os níveis Tá, galera, eu vou deixar aqui para vocês o link para vocês se registrarem, vai ser o primeiro link que vai estar logo abaixo na descrição deste vídeo pessoal e eu vou deixar um cupom para você ganhar 50% a mais nos seus depósitos, por exemplo se você depositar mil reais você através desse cupom vai ganhar mais mil reais, somando dois mil reais na sua conta real aí pessoal só de você pegar esse cupom que eu tô deixando abaixo na descrição olha só que promoção fenomenal pessoal é o seguinte como prometido neste vídeo eu vou mostrar como que nós vamos usar as bandas de bollingham que são os indicadores aqui que a Binomo oferece para nós fazer nossos trades com sucesso note que eu já venho já sendo uma banca aí na conta real, certo? E vocês têm observado os vídeos anteriores aqui no canal. E após esse vídeo, eu vou dar sequência a novos vídeos aqui da Binomo. Então, se você curte esse conteúdo de trade, pessoal, permaneça nesse canal aqui que nós vamos trazer muita informação importante. Olha só, antes de mais nada, eu quero mostrar que a Binomo também tem torneios aí com prêmios de até 200 mil reais aí para você que curte aí fazer os seus trades. Os campeões aí estão aí, pessoal, concorrendo a vários prêmios. Olha só o tanto de prêmio aqui, pessoal, tá? Que a Binomo oferece para os trades. E aqui nós temos também as promoções, o Brasileirão do Trade, pessoal, aí também, nesta promoção fantástica que a Binomo oferece. Vou deixar aí binomo.com/offers aí para você conferir as promoções promoções e as ofertas que a Binomo tá trazendo para você trade, tá galera? E então pessoal, é o seguinte, olha só, partindo aqui para o conteúdo deste canal, nós podemos ver que tem vários ativos aqui ó pessoal, GBP, USDT, OTC, eu vou escolher esse daqui ó, GBP, USDT, vou mostrar para vocês aqui, olha só que tendência de alta fortíssima que está se levantando no gráfico agora note que aqui nós temos alguns parâmetros importantes para nós configurar o nosso trade para você que curte e fazer um day trade todo dia, tá? E note que nós temos aqui, pessoal, o padrão de gráfico, tipo de gráfico que eu utilizo, que é o candle estico, esse esse gráfico aqui das velas verde, das velas vermelha, onde aqui nós temos o put e o call, ou seja, put é uma operação de compra e o cal uma operação de venda, galera, tá? Então aqui note que nós estamos numa tendência de alta, eu vou configurar aqui aqui alguns indicadores pessoal tá nós temos ferramentas de desenho aqui tá ó para você que fazer os desenhos vou mostrar até como você pode traçar aqui ó vou escolher uma linha aqui vou escolher uma cor que é vermelha tá só para mostrar para você vou riscar aqui pessoal a linha vocês podem traçar aqui ó tá vocês podem traçar a linha aqui tá bom então é muito fácil é só você é, pegar a linha aqui ó utilizar a linha tá e traçar ela aqui ó ó vou traçar uma linha Tracei uma linha aqui, tá? Segurei ela aqui. Note que eu posso até deslocar essa linha. Olha só, deslocar essa linha um pouquinho para cima aqui, ó. Deixar aqui no padrão. E aqui eu posso traçar outras linhas também. Por que, que eu coloquei essa linha aqui? Porque eu vou utilizar aqui um indicador, tá? Eu vou caçar aqui um indicador que é fantástico. Note que tem vários indicadores aqui, média móvel, tá? mas um indicador que eu gosto de usar é esse aqui, banda de Bollinger. Vou colocar esse indicador verde aqui mesmo, tá? Vou selecionar aqui as linhas... Ok, vou dar um mais aqui, é, vou deixar no período aqui, certinho, e vou utilizar aqui, ó, ó, olha só, que fantástico esse indicador. Note que esse indicador está me levando a crer que vai ser uma tendência aqui de alta, então eu vou dar um put aqui na operação de 200 reais, tá? E eu creio, pessoal, pela minha análise aqui, segundo esse indicador aqui, galera, que vai dar uma operação aí, gente, de é, win, tá? Então é que tanto eu posso ganhar quanto eu posso perder. Lembrando, pessoal, que esse conteúdo aqui não é uma recomendação de investimento. Lembrando, olha só, galera, que operação fantástica. Tá, 200 conto aí, 366 reais no bolso, garantido agora em apenas um trade, galera. Operação deu win pessoal. Olha só que leitura fantástica através aqui desse indicador. Olha só, vou explicar para vocês. Note que esse indicador eu configurei ele para mostrar uma tendência de alta pessoal, para seguir uma tendência de alta. Quando esse indicador dessa pernada aqui e ele sobe aqui, você continua seguindo aí o um movimento de alta, tá? Então dá para você fazer dois, três trades aí certeiros da forma que eu mostrei aqui, pessoal, eu não vou fazer mais nenhum outro. Eu mostrei esse aqui a título de explicação, lembrando que esse conteúdo não é uma recomendação de investimento, galera, tá? Porque envolve perca e risco aqui de capital, tá? E lembrando também que a Binoma é uma plataforma para maiores de 18 anos. Então, se você gostou desse trade, fique atento que nós vamos trazer mais outro vídeo com outro indicador, tá? Eu vou mostrar o RSI, galera. No próximo vídeo e o tanto que é certeiro isso aqui, galera, tá? Então já vai deixando o seu like. Você que não se inscreveu no nosso canal, aproveita agora e faça a tua inscrição. Ativa o sininho que temos mais uma série da Binomo para você que curte fazer trade, scalp trade, day trade, pessoal. Aqui, tamo junto, galera. Até o próximo vídeo aí da BINOMO <risos>